Meu cachorro tá querendo entrar. É, parece uma gaita, né? Hey monsters, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Tavi Seixas e vocês já me conhecem. E vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Eu tinha conversado algum tempo atrás lá no grupo da Casa Monstro. Quem ainda não conhece, então faça o favor de acessar o link aqui embaixo e participar. Porque você aí, monsters, falar que não participa da Casa Monstro, eu tô esquecendo de gravar o áudio. Essa é a minha amiga Aileen, ela é sacerdotisa da tradição Caminhos das Sombras, a TCS, que também tem um canal aqui no YouTube. E a Aileen vai me ajudar a responder as perguntas que vocês fizeram lá na Casa Monstro. Oi, Otávio! Oi, Monsters! Tudo bem com você? Então, eu sou a Aileen, sacerdotisa da tradição Caminhos das Sombras, que é uma tradição de Wicca. E eu tô aqui pra ajudar o Otávio a responder algumas perguntas de vocês sobre a nossa religião. Então, vamos começar! O Jonathan Ribeiro perguntou, quais são os principais fundamentos da sua religião e se existe alguma subdivisão dentro dela? Se sim, comente. Os principais fundamentos da Wicca são a crença na deusa e no Deus, celebração da natureza. Então, a deusa e o Deus, eles são os grandes criadores de tudo que existe. Nós celebramos a deus e o deus por meio da celebração da natureza, tudo é sagrado pra gente prática de magia e autoconhecimento, quatro coisas principais da wicca existe alguma subdivisão dentro dela? existe! dentro da wicca você pode ter uma tradição ou várias tradições dentro de uma tradição você pode ter vários groves que são grupos menores dentro de uma mesma tradição. Dentro dos groves você pode ter covens. Antes do coven você pode ter um círculo ou um grupo de estudos. Esses são os principais grupos. E lógico que você não precisa estar dentro de uma tradição para praticar, você também pode ser um grupo solitário e fazer o jeito que você quiser na hora que você quiser, enfim, é uma religião de muita liberdade. Então você tem muita liberdade pra criar, pra fazer as coisas do seu jeito. Ana Laura Silva, como você decidiu e percebeu que era isso que você queria? O Enzo também fez a mesma pergunta, então a resposta tá aqui. Eu faço parte de uma família católica e parte espírita, mas nenhuma dessas religiões me completava. Eu cheguei a fazer a primeira comunhão, cheguei a fazer o processo de crisma, mas eu não cheguei a ser crismado. E parecia que nenhuma das religiões que eu conhecia, elas me tocavam. E num filme é, infantil, na verdade, que foi Castelo rá um filme, eu decidi fazer um Grimórium, que é o livro de magias de uma bruxa. Boa noite, meu livro. Oh, boa noite, Morgana. Estás pronto? E eu comecei a perguntar pra minha avó sobre as ervas que ela plantava e que elas faziam E disso eu fui me aproximando Acabei descobrindo o tarô Do tarô eu descobri uma escritura muito antiga chamada Ed Van Feu Mas ela foi uma das luzes do meu caminho que me levaram até a Wicca E daí foi indo Então a Wicca começou a aparecer na minha vida através de pequenos fragmentos Até que eu percebi que era isso que eu queria mesmo Quando a deusa me tocou e o é isso. Georton Jr. perguntou Existem vários deuses e deusas, ou é só uma deusa ou um deus na sua religião, ou é o mesmo deus do catolicismo e dos evangélicos? Existem vários deuses... E deusas. É como se fosse assim, a deusa é o princípio feminino, o deus é o princípio masculino. E esses princípios, eles se manifestam na natureza de diversas formas. Como se fosse um grande diamante que tem um monte de lados, e cada lado desse diamante é um dos nomes de deuses que a gente conhece. Como Afrodite, ísis, Osíris, Zeus, Thor, Odin, todos esses que a gente conhece de todo o mundo, de todas as culturas. É o mesmo deus dos católicos, dos evangélicos? Deus cristão? Bom, na minha forma de entender, e eu sei que muitas pessoas na Wicca sentem a mesma coisa, o Deus cristão ele é uma face do Deus, ou seja, ele é uma face do princípio masculino da criação. A gente não consegue cultuar ele dentro da Wicca porque todos os princípios das religiões em que ele está envolvido, não são compatíveis com o que a gente faz na Wicca. Todos as, as, as, os dogmas, e tudo que de pecado, céu e inferno, todas essas coisas que vêm no pacote, elas não se aplicam à Wicca, e por isso é muito difícil de cultuar o Deus cristão dentro da Wicca. O Wanderson Lewis perguntou, com quantos anos você se iniciou na Wicca? Hoje em dia eu faço parte do processo de dedicação da tradição TCS, que é a mesma tradição em que a Aileen é sacerdotisa, e eu estou no processo para ser iniciado e me tornar um sacerdote dentro dessa tradição, então eu ainda não sou iniciado. Essas foram as perguntas que os meus monstrinhos me mandaram lá na Casa Monstro. O vídeo ficou muito comprido, então eu vou cortar ele por aqui e fazer uma parte 2, respondendo as perguntas de vocês. Eileen, muito obrigado mesmo por ter participado do vídeo e pode ter certeza que virão próximos por aí. Obrigada, Tavi, por essa oportunidade. Foi muito legal. Vamos fazer isso mais vezes. logo, logo você tá lá no nosso canal também, né? Então, então tá, gente. Tchau, obrigada. Pra você aí do outro lado, monstrinho que não conhece a TCS, o canal da TCS, quer saber um pouco mais sobre o Ica, eu vou deixar pra vocês nos cards e também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Corre lá e confere o conteúdo deles. Eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Até a próxima aí. Falou!